Cara, tô sem arma, velho que é isso? Mole, tôle. Você bugou o jogo mano? não? Sim. Tipo, ficou branco qual que viado? Cal é, passa, filho, tá né? Tudo amigo aí. Que, que amigo? Criança, Quem que é amigo? Ele é amigo ou não, eu velho? Só claramente o cara tá trollando, só tá deve ter tinado Então o amigo não passou a porra da, da, cal. da cal. E aí? Só Mano, o que que vai ele os e micbaixingar os outros, não é agregue é nada tá também. De rádio. Pô, precisa falar que a bomba tá ou olhar o mapa. Não, não, precisa sim. Necessita, pra mim a pessoa necessita. Tem a e graça, graça da voz, que voz que e faz, faz eu olho. olhar. Eu Cabeça de pano, pano da existe porra. Existe mapa nesse jogo. Você e vai existe vai comunicação, comunicação à também, à seu podre. Você conversa, tá ligado? Você é inteligente, você conversa, você cê conversa, cê joga esse joga que jogo que pra trocar ideia. Você tá e que que sua você família, todo mundo, quando se teria coronavírus, é a desgraça. É Sabe que jogar, que porra, é pro da puta. Que tá conversa que aí, ô viado. Faça calma, desgraça. E você, o quê, porra? Eduardo, eu nem aí. ela hoje? Assim, é o claro o vídeo Cadê... <risos> <risos> Vivo! É sério isso? Meu Deus, eu não tava ali, estranho! É sério isso? É sério, não, tipo... Mas tipo, é sério! Nossa. Morto! Morto! Vivo! Vivo! Vivo! Morto! E hoje teve delay! Vivo. Morto. Mata tá nada a eu... porra! Não, não dá mais. Morto. <risos> Vivo? Eu português mais um americano. Que isso, cara? O